Olá, eu sou a Maria de Blog, logo Maria, e hoje vou finalmente fazer o um vídeo de 50 factos sobre mim. Vocês pediram imenso e eu pedi para vocês fazerem algumas perguntas e vou adicionar mais algumas para fazer as 50, por isso vamos começar. A primeira coisa que eu vos posso dizer é que eu sou Maria, mas tenho um segundo nome principal ao lado de Maria, chamo-me Maria João e nasci em 1992 e eu licenciei-me na faculdade de Belas artes do Porto e estudei pintura. Eu tenho um animal de estimação, que é uma tartaruga. Eu sou muito, muito, muito, muito alérgica a gatos e sou muito, muito, muito alérgica a cães. Consigo estar na mesma beira de gatos e de cães, mas tenho que tomar uh, comprimidos. E mesmo assim fico um bocadinho doente, mas acho que vale sempre a pena. Isto é a única coisa que eu tenho de maquilhagem. Eu tenho dois corretores, este comprei há mesmo tempo para experimentar. Um, este é um corretor verde. Este é um corretor normal, e são os dois da Essence. Este é o Color Correcting Liquid Concealer uh, Anti-Redness, no tom 30 pastel green. Depois tenho este corretor também da Essence, que é o Stay All Day 16 Hours Long Lasting Concealer, na cor na cor 10 Natural Beige. Depois tenho este highlighter, também comprei há mesmo pouco tempo que eu às vezes uso para criar as fotos tão para vocês. Este highlighter é um Vivid baked Highlighter da Makeup Revolution e é na cor Fish Light. E depois também da de Makeup Revolution tem esta paleta que eu acho que tenho que trocar, porque aqui diz que a validade são 12 meses e eu acho que já tenho há mais de um ano. Por isso eu vou ter que trocar e se tiverem alguma um, sugestão para mim digam eu gosto de coisas assim mais naturais, mas gosto muito destas sombras. E esta é a Redemption Palette Romantic Smoked. Mas gosto muito dela. Não é muito pigmentada, mas para mim serve. Isto tudo eu uso para os vídeos <risos> E uh, quando eu preciso sair uh, e tenho alguma borbulha ou tenho olheiras mesmo marcadas, utilizo estes dois ou só este que é o corretor normal, e não uso mais nada em termos de maquilhagem. Eu já não pinto as unhas há... pam pam pam pam... Dois anos? Há mesmo muito tempo, porque as minhas unhas, sempre que eu pintava, elas partiam, estavam mesmo fracas, e desde que eu deixei de usar verniz, estão perfeitas e mesmo, mesmo fortes. Não sei, não acho feio, há pessoas que se calhar acham feio, mas é melhor que ter sempre as unhas partidas. E foi por isso que eu também deixei de usar batons porque eu começava a ficar com umas borbulhinhas nos lábios e depois ficava sempre parecia sempre que eu tinha um lábio deformado de um lado por isso acabei com os batons e desde aí que não tenho problemas também nos lábios o que é ótimo Também foi por isso que eu acabei com os, as bases e os BB Creams e assim porque eu quero que a minha pele fique mesmo perfeita e saudável Eu tenho mais pincéis que maquilhagem. <risos> Na minha casa banho eu tenho mais produtos de limpeza de pele, que eu adoro comprar, experimentar, este é o meu preferido. Prefiro sempre claro ter a pele limpa e, e perfeita sem ter que usar maquilhagem para tapar, por isso eu tenho muitos produtos que uso e adoro. Para quem pergunta, a câmera que eu uso é a Canon 600D e o telemóvel que eu tenho é um LG V10. Eu utilizo essas duas câmaras tanto a com como a Canon para tirar fotos, mas também uso a minha GoPro Session e também uso esta câmera compacta, que eu já tenho há algum tempo, que é a Fujifilm JX550, ela é de 16 megapixels e eu já fui ao Brasil, adoro o Brasil e quero lá voltar outra vez, eu fui a Pipa e adorei a experiência e fiquei lá 18 dias, acho eu. A minha inspiração e o que eu gosto de dizer às pessoas é que eu inspiro-me em tudo. Em alguns vídeos, por exemplo, eu tive uma ideia para um vídeo para uma foto só porque a luz estava a bater na minha cara de uma forma estranha e eu adorei o resultado. Por isso, eu, eu tento sempre inspirar-me em tudo que eu vejo, sendo tudo que me rodeia, ou filmes, ou séries, ou livros, ou música. A música é uma das maiores inspirações. Estejam atentos a tudo que vos rodeia. E, e é tudo que vocês veem, e é tudo que vocês tocam e é tudo que vocês sentem e com certeza vocês vão conseguir arranjar email de inspiração para várias fotos fantásticas. E eu namoro e, e com uma pessoa espetacular, por isso se vocês quiserem ver o Instagram dele e seguir podem, podem ir ali e não moro sozinha, moro com meus pais e quando mudar de casa de certeza que vocês vão ver que o ambiente é diferente. O meu trabalho fora do YouTube. E eu desde pequena que faço tudo, <risos> eu arranjo sempre maneiras de arranjar dinheiro e de manter-me ocupada, porque eu adoro fazer coisas e estar sempre a trabalhar. Já trabalhei para bloggers, já fui fotógrafa e web designer e também trabalho como designer freelancer, ou seja, faço ilustrações para vários clientes e trabalho com um autor britânico e faço as capas para os livros e as personagens e eu fui a uma entrevista de emprego ontem e correu bastante bem, por isso se eu ficar, vou conseguir <risos> colocar isso na lista Update! Eu fiquei na empresa, por isso eu vou começar a trabalhar na segunda e também podem acrescentar isso à lista Pretendo ter filhos? É sim. Eventualmente sim. Neste momento não penso muito nisso. E eu já gosto de fotografia há mesmo tempo, desde mesmo muito pequena. Uh, a minha primeira câmera fotográfica eu recebi quando tinha uns 7 anos, ou por aí. E, e desde aí que eu gosto mesmo de fotografia. E eu comecei com fotografia analógica, aquela fotografia de rolo. A minha época preferida para editar fotos, provavelmente o Bicycle Cam, porque o Adobe. Lightroom no, no telemóvel tem algumas limitações, se for software de computador, I love Lightroom. Se for uma aplicação de telemóvel, vai qualquer. Adorava fazer meads, claro, e vou tentar fazer uns muito em breve. Eu acho que conheci mais pessoas quando estava na, no blog, no Blog à Espera. É muito mais fácil conhecer pessoas pelo blog, não sei porque, no YouTube acho que as pessoas somente em Portugal, fecho-se um bocado, não falam umas com as outras é por isso que eu acho que sinto uma ligação muito forte com vocês porque vocês dão-me atenção, eu dou-vos atenção a vocês e temos aqui uma família mesmo unida em termos profissionais acho que ainda não consegui nada específico acho que consegui mais com o blog do que com o YouTube no décimo ano, no secundário, eu segui artes visuais acho que se chamava assim, artes visuais e depois na faculdade passei para artes plásticas, na faculdade aos artes do Porto. Eu sou fotógrafa por hobby, sim, uh, houve uma altura que eu era fotógrafa de bloggers e ganhava dinheiro com isso e basicamente o que eu fazia era passar a tarde com essas bloggers, elas mudavam roupa, e eu ia tirando várias fotos e para elas terem vários postos para a semana e se vocês quisessem ganhar um bocadinho de dinheiro como fotógrafos podiam encontrar bloggers perto de vocês e combinar uma tarde com elas e passar a tarde a tirar fotos e podiam ganhar algum dinheiro com isso para guardar uma câmera nova, por exemplo A minha cor preferida no momento é basicamente esta aqui é assim um azul esverdeado mas também eu adoro Bordeaux é das minhas cores preferidas e se vocês forem à minha conta de ilustração, vocês veem que as coisas estão sempre aí. Por falar nisso, eu tenho uma conta de ilustração, se vocês quiserem me ver. As três preferidas que eu gosto mais é Doctor Who, Sherlock e tenho gostado muito de Stranger Things. Eu tenho dois instrumentos em casa, eu tenho um ukulele e tenho um piano de cauda. Eu andei numa academia de música durante oito anos e aprendi a tocar piano, uh, tive tipo formação musical, mesmo sfera. Eu tenho uma mania. E yeah. é dar prendas, eu adoro dar prendas. E no outro dia vi que isso era, tem mesmo um nome, esse tipo de mania tem um nome, por isso já não me sinto tão mal, não sou a única. Eu tenho um blog há 7 anos, uh, ele começou por se chamar Pedras e Calhaus mas agora mudou para Maria mudou há cerca de 2 anos. Se calhar, eu tenho carta de condução e tenho carro, e eu achei muita piada quando eu filmei para vocês uma vez a sair do carro e entrar no carro a conduzir, e vocês, meu Me Deus, quantos anos é que tens? Como é que tu conduzes? E sim, eu já tenho idade para ter um carro, para tirar a carta, por acaso tirei a carta um, um bocadinho tarde do que é normal aqui em Portugal, aqui é mais ou menos aos 18, e eu tirei aos 23. Okay? Uma coisa que eu acho interessante é que as pessoas não não gostam muito de mim no início, mesmo sem me conhecer, e há muita gente que me diz isso, um, que não queriam falar comigo porque achavam que eu era uma pessoa muito fria e que me achavam melhor que os outros e assim, mas que depois quando começaram a falar comigo, viram que eu não era assim. Mas é estranho, é ser muita gente a dizer-me a mesma coisa. Alguns até diziam que achavam que eu era uma pessoa porque tinha o um cabelo grande, acho que é uma razão muito estúpida para não gostar de uma pessoa, falar nisso, eu tinha o cabelo grande porque estava a tentar doar, porque o meu cabelo cresce mesmo muito, muito rápido e há hospitais que pedem o cabelo para fazer perucas para as pessoas doentes, por isso era uma boa forma de contribuir, eu sou muito freirenta, por isso eu tenho que andar de pantufas mesmo quentes dentro de casa e andar com o cobertor atrás Para além da roupa que eu tenho na cama também tenho que usar um cobertor por cima de mim porque eu estou sempre gelada Eu tenho um problema das costas Quando eu tinha 15 anos uh, o médico disse-me que eu tinha escolhioso Escolhioso é basicamente quando, tem... quando uma pessoa tem a coluna assim um bocadinho torta ou muito torta Fui ao médico, vários médicos e todos me diziam que eu tinha que a única coisa que eu podia fazer para as dores era tomar aplicação e que o que eu podia fazer era uma operação, mas que como a minha situação não é de risco eles também não, não achavam que eu devia fazer a operação porque é um bocado perigosa disseram que eu ia ter dores para o resto da minha vida e eu estava a chegar a um ponto que eu, a minha perna deixava de funcionar e eu caía, basicamente eu não, a minha perna deixava mesmo de funcionar, eu não conseguia andar e disse... não não aceito, não, não quero isso para mim. Então comecei a fazer exercício si físico, a fazer o Insanity, que eu já falei, a criar músculo no meu corpo, a ficar forte, e neste momento a minha coluna parece-me muito mais direita. Eu neste momento estou muito melhor, é óbvio que se eu andar muito, muito tempo, e se fizer algum esforço, as minhas pernas falham, mas pronto. Não é uma coisa diária, porque a minha era todos os dias. E agora eu tenho, assim, uma dor bem pequenina, assim, mais ou menos todos os dias. Mas é uma coisa que eu consigo viver. eu, na, naquela altura, há 3, 4 anos atrás, estava com umas dores impressionantes. E às vezes nem conseguia andar, que é ridículo. Estava procurando procura do meu telemóvel, estava na minha mão. Ah, outra coisa, pode ser, eu estou sempre com meu telemóvel pertinho e é tipo um tique e eu, mesmo que não, não precise de ir ao telemóvel, faço assim, para ver o que é que eu tenho e começo a ir a, a vários sítios e tenho um, um tique que é carregar sempre o Instagram. Eu, por exemplo, quero ir ao navegador procurar qualquer coisa na, no Google e carrego no meu Instagram e depois fico lá horas e assim, o que é que eu vim aqui fazer? Mas pronto. Eu, quando era mais pequena, estava a viajar porque achava que ia perder amigos. Não, não era bem a perder amigos, mas achava que ia perder coisas importantes que estavam a acontecer no sítio onde eu vivia e que os meus amigos iam fazer coisas incríveis e eu não ia estar lá. Mas agora já percebi que as coisas não são assim, só mesmo porque agora não tenho amigos. Eu agora adoro sair e percebo que as pessoas não me vão abandonar só porque eu fui de férias três dias, não é? E consigo agora aproveitar muito mais do que aproveitava quando era mais pequena mas acho que isso é completamente normal. What the fuck. Meu primo está a gozar comigo. Não há luz! Será que isso também pode ser um facto? Eu chego ao inverno e eu tenho um medo de não fazer vídeos. Porque o tempo está horrível e chega este momento do inverno que eu fico com medo de todos os momentos que eu tenho disponíveis para fazer vídeos que estejam um tempo terrível e eu não consigo fazer nada. Outra coisa sobre mim é que eu não sei me divertir. Quer dizer, sei, mas, mas, por exemplo, se eu estiver em casa, se eu estiver com o meu computador, eu não consigo parar e tenho que sempre fazer qualquer coisa. O meu, como o meu trabalho envolve o computador, eu estou sempre a fazer qualquer coisa. Eu vou trabalhar para vocês a editar vídeos, ou pesquisar para novos vídeos, ou fazer ilustrações e o meu computador, embora eu goste muito dele é onde o meu trabalho todo está por isso se eu tiver com computador não consigo não estar a trabalhar e eu não consigo parar para ver uma série ou ver um filme e sinto-me mal por não estar a trabalhar faz sentido, faz, acho que sim acho que faz sentido, mas é muito cansativo e eu tenho que aprender Uh, parar e relaxar e arranjar tempo para mim, porque acho que também é muito importante. Uma pergunta. Acho que o facto de ter mais público brasileiro que português foi um choque para mim. Foi incrível. Não estava nada à espera. Acho mesmo muito interessante vocês não me conhecerem lá nenhum e gostarem de mim, gostarem do meu conteúdo. Eu acho que é incrível. Principalmente porque eu não sou do vosso país. E acho que é ainda mais fantástico. Eu não sou assim uma pessoa muito interessante, assim com factos muito incríveis, sou uma pessoa normal, mais ou menos, sou um bocadinho estranha às vezes, mas sou uma pessoa relativamente normal, é mesmo muito bom contarmos já com 31 mil seguidores aqui no canal, por isso quero que vocês vejam os meus vídeos por causa da minha voz ou por causa do conteúdo ou por causa, sei lá, qualquer coisa. Quero agradecer imenso porque significa mesmo muito para mim e vocês não tem noção. E é isso. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo e vemos-nos no próximo.